vem aqui falar um pouquinho sobre a PLS 131, do senadores da Serra, que tem como relator o senador Ferraço do Espírito Santo, e que, antes de mais nada, é uma afronta direta, um ataque direto à soberania do país e à garantia do futuro dos nossos filhos. A PLS 131 tira da Petrobras a prioridade de exploração do pré-sal. A, a, a Petrobras como operadora única desse reserva de riqueza tão imensa para o país e tão importante. O senador, com isso, ele confirma o pacto que ele fez com as grandes petrolíferas estrangeiras, no caso a Chevron, denunciado pelo Wikileaks, onde ele garantiria, garantiu essas empresas lá em 2010, se ele vencesse a, as eleições contra a Dilma em 2010, que ele abriria o pré-sal para essas empresas, acabando com o marco regulatório que foi o maior avanço dos últimos 50 anos conquistado pela sociedade, que foi o marco regulatório, garantindo a soberania do país sobre tamanho e riqueza. Por que soberania? Nós temos exemplos do mundo afora, no caso da Indonésia, da Argentina. A Indonésia era uma empresa que fazia parte da OPEP, dos maiores, dos países que exploram e produzem. E regulam o preço do petróleo no mundo desde a década de 70. A Indonésia, desde 2007, ela não faz mais parte da OPEP. Por quê? Porque ela abriu as reservas delas para exploração internacional, exploração essa predatória, que acabaram com as reservas dela. E hoje, desde 2007, ela importa mais de 50% do petróleo utilizado no seu país. O que, que se impacta para a sociedade a médio e longo prazo? E a curto prazo também. O preço dos combustíveis, o preço de tudo que é produzido, o que necessite de energia, aumentam porque esse o país não tem controle da energia, do valor da energia que ela produz e que ela utiliza. Então, a gente, petroleiro, e como parte da sociedade preocupada com o futuro da nação, a gente convoca todo mundo, toda a sociedade a enganjar-se nessa luta contra o ataque à nossa soberania, porque mais importante do que o emprego da Petrobras ou a crescimento da Petrobras é o futuro da nação a longo prazo. E essa é essa a principal batalha contra o PLS-131.